Essa lei que é fundamental que as coisas voltem a acontecer. É, essa lei é votada hoje, pela, perdão, essa lei vem à audiência pública por, por uma premissa legal. É, é fundamental que a gente entenda isso e dê o espaço para que as coisas possam acontecer. Bom, então está aqui. É, lei Orgânica do Conselho de com emenda 068-2011, é, torna-se obrigatória a realização de audiência pública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 Mas é necessariamente a ampliação do zoneamento urbano já existente em uma e que deixe de forma clara atividades que poderão ser permitidas após a aprovação dessa referida lei. É, então torna aqui possível, o pós-zoneamento urbano já existente, a existência de um terminal de combustível e derivado de petróleo em geral, a central de distribuição de combustíveis, é, unidades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 A escoação da produção que pudesse sair pelo porto de Mitiba. Então o Porto de Mitiba já é um porto, um porto fundamental para toda essa região desde 1936. Para a gente que, que, que, que gosta do tema, em 1901, esse porto passa a ser desativado pela Leopoldina e por volta de 1976, então, é escolhida Base Petrobras por conta do Porto de Mitiba. Bom, como era? Todos nós que somos marcarrentes já tem mais de 40 anos de idade, lembra necessariamente essa foto. Tenho certeza que boa parte de nós aqui teve a oportunidade de conhecer a Imbitiba nesse cenário. É, essa aqui é a construção, ali está o um Morro do Engenheiro. É, eu lembro, eu, tenho, eu sou de 68, então eu acredito que por volta de meus e anos de idade, a gente, é, eu e o Slaudo Matias Neto naquela ocasião, e às 11 horas da manhã tocava a sirene, o buzo do, do cenário. E todo mundo que estava ali brincando ia para casa tomar banho e a gente então ia tocar a nossa vida de estudante. E foi nessa ocasião que a Petrobras que a veio para Macaé, por volta de 76, 77. É, lembro que o papai era dentista da rede, dentista do sindicato, e as oficinas começaram então a ser desativadas. E o papai foi transferido para campus. Então, a gente então...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 em 1984, eu lembro exatamente de enxovar em 1984, eu estava na escola técnica, estava no segundo ano, e até com que as pessoas temei que era em 1984, estava na escola técnica de Campos. E me lembro daquele acidente, e era o final de semana em que eu estava em Campos, sou capaz de apostar sem ter, ter revisitado a história que foi talvez próximo ao final de semana e domingo um fantástico, reverberava, é reverberava é o acidente de chuva. E foram 36 mortes, 23 feridos, e, e essa história precisa ser contada dia e noite, em homenagem às pessoas que, que construíram a história do petróleo no Brasil e na terra. Mas foi também aqui que se discutiu o pré uma No análise cronológica, e peço desculpa pelo diapositivo, a gente vai ver que em 1974, Escópolis bacia de Campos.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 Independente de pré-sal ou de pós-sal, independente de ser um choro ou off -shore, toda a indústria do petróleo ainda passará por uma nos próximos anos. Eu tive essa semana com um dos grandes gerentes no Brasil, uma determinada empresa, que garantiu de forma, de forma contundente todo o cenário do petróleo continuará passando, passando por uma guerra, definitivamente pelo número de empresas que aqui se encontram, por toda a expertise, pelo conhecimento aqui gerado,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 algo fundamental para que esse gás necessariamente seja tratado, aproveitado e que cabo essa nova essa matriz também energética. Bom, a ZI4, cerca de 25 milhões de metros quadrados, hoje passa para 35 milhões de metros quadrados, abordando então termoelétrica. Bom, e o que isso traz significativo para todos nós quando a gente pensa em, em emprego?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 E agora a gente amarga um número de 48 mil menos, é 7 mil empregos diretos da indústria E essa base de campos está completamente pronta para ser, ser reequilibrada no seu investimento. São, são 711 poços, é, 946 equipamentos, 12 sondas, 13.800.